O governo tem tomado medidas para incentivar o uso de novas tecnologias no Brasil. E empresas multinacionais já demonstram interesse no nosso mercado consumidor. É o que você acompanha na reportagem de Renata Maia. Nas vitrines, só smartphones. Quem gosta de tecnologia sabe. Os celulares inteligentes vieram para ficar. Foi por isso que o Executivo propôs e o Congresso Nacional aprovou a medida provisória que inclui os smartphones na Lei do Bem. A expectativa é de que a medida reduza os preços dos aparelhos ao consumidor. Hoje, de cada cinco celulares vendidos, apenas um é do tipo smartphone. O Ministério das Comunicações quer inverter essa estatística e aumentar para quatro o número de celulares inteligentes a cada cinco vendidos. Assim, subiria de 20% para 80% o índice de smartphones entre os aparelhos móveis comercializados. As medidas de desoneração têm atraído investidores para o país. No Palácio do Planalto, executivos da multinacional de telecomunicações Qualcomm se reuniram com o ministro Paulo Bernardo e a presidenta Dilma Rousseff. E tivemos uma conversa sobre o desenvolvimento de tecnologias e basicamente como estimular e fazer crescer o uso de tecnologias de informação e comunicação, que é uma das coisas em que a Qualcomm é, se destaca no, no cenário mundial. As negociações têm surtido efeito. A Qualcomm já anunciou que vai abrir no Brasil, no primeiro semestre do ano que vem, um laboratório e um centro de pesquisas para tablets e smartphone. A empresa anunciou ainda que vai produzir chips para tecnologia 4G, que possam operar em diferentes faixas de frequência. Tanto o Centro de Pesquisas da Qualcomm, quanto o Laboratório para o Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones, vão ficar em São Paulo.